Bom, tropa, a esquerda acaba de prender o seu bode expiatório. Anderson Torres só pisou no Brasil, certo? Só deu um pequeno passo lá. E agora ele está preso no batalhão da PM no Guará, em Brasília. É isso, certo? Preso por simplesmente tirar férias quando era para ele tirar férias. Agora... A esquerda sabe muito bem de quem é a culpa. Não sejamos otários. Eu aqui, vamos lembrar, estou no inquérito das fake news desde 2020, com a PF investigando, com um monte de jornalista, inclusive uns gringos aí mexendo o saco, fazendo perguntinhas todo dia, do qual eu respondo sem nenhum problema, porque eu não tenho medo de vagabundo. Agora, vamos entender os fatos? Se eu tenho um foco, se estão me focando nas investigações em mim, eu estou há dois meses, Dois meses avisando sobre o, o, o Capitólio Tupiniquim e aí não deram bola, ficou sua mãe de nada. Essa porcaria não, eu avisei. Não era porque a direita ia fazer alguma coisa, mas porque a esquerda precisava de um Capitólio Tupiniquim para simplesmente conseguir colocar a ditadura deles. Horas eles aprenderam nada mais, nada menos do que com Hitler, em 1933, com o incêndio do Congresso. Mesma história se repetindo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui, é a técnica usada faz tempo. Precisamos controlar o discurso, precisamos controlar a verdade, precisamos controlar a vida das pessoas, por causa desses fanáticos extremistas terroristas. E ainda tem vagabundo que quer colocar a culpa em nós nós tanto avisamos, não, não, o Enzo falou que é contra atos antidemocráticos, mas ele elogiou, ele elogiou as pessoas que estavam lá, sim, imbecil, eu elogiei jornalista, safadinho, eu elogiei, porque, claro, mereciam, no momento estavam pacíficos, agora, a partir do momento que caíram na armadilha de algum desses influenciadores digitais que já estão bem seguros em outro país, cheio da grana, cheio do piques enquanto o povo se ferrou, certo? Aí não ponham uma culpa em mim também. Parece a esquerda aí, né? A direita e a esquerda disputando para ver quem é a culpa do outro. Agora, isso aqui é claramente um bode expiatório. Flávio Dino sabia. O GSI avisou. 48 órgãos do governo foram avisados. O Múcio foi avisado. Mas não. Vamos colocar a culpa no Anderson Torres, que queria aplicar um golpe contra, contra o Lula para aprovar o Bolsonaro. Gente, olha, se tem esse fracasso tremendo, se empresas estão falindo, se está tudo indo ladeira abaixo, não precisamos fazer nada a não ser... Né? levantarmos as mãos e falar, acabou... Bom, Brasil acabou. E aí, claro, eles precisam colocar a culpa em alguém. Precisam encontrar um bode expiatório. Anderson Torres, quem é o culpado pelo que aconteceu em Brasília? Ora, será que não foi o Alexandre de Moraes, acabando com os caminhoneiros, acabando com diversas empresas, acabando com o discurso. Eles acham que vão vencer controlando o discurso, calando todo mundo. E aí tiram o Instagram de não sei quem, tira as redes sociais de outra pessoa. E esse daqui não pode gravar vídeo, aquele lá não pode. E eles continuam acreditando que é assim que irão controlar o discurso da humanidade para quando? Eternamente? Alexandre de Moraes não é um político. Ele não age de forma inteligente. Ele é apenas um cara lá que colocaram como um cão de guarda da Constituição. Que cada vez mais as pessoas que se dizem de direita, conservadores, patriotas, libertários, minarquistas, dos Toda essa turma, quantas vezes você já não ouviu falando que Alexandre de Moraes tinha rasgado a Constituição? Que o STF acabou com a Constituição? E, e, e vai o jornalista, especialista, e mestre dos mestres, que fica falando, oh, rasgaram a Constituição, rasgaram a Constituição, rasgaram a Constituição. Eu quero que você pegue uma cópia da Constituição. Vá lá nas assinaturas que constam nessa Constituição e você vai ver na 17ª linha o nome Lula. É isso. Então, não sejam burros. É o que a gente sempre disse aqui. Essa Constituição Social Democrata é completamente vermelha. É completamente tirada ali do capital de Karl Marx. Onde garante que o Estado vai parasitar a população. Onde garante que o Estado vai ser massivo. Onde garante que nossas leis sejam subjetivas. E aí a gente entra no pior de tudo. No final da Constituição está lá. Bom, eu escrevi um monte de porcaria aqui atrás, mas tudo depende da interpretação dos ministros do STF. Então, Alexandre de Moraes interpreta como se fosse um grupo de WhatsApp. E quem ele não gosta ou falou alguma coisa errada, ele vai banindo, banindo, banindo, banindo, banindo. Tudo bem fazer isso no seu grupo de WhatsApp pessoal. Eu mesmo tenho minhas próprias regras e não permito vagabundo lá. Mas... Quando nós estamos falando de 200 milhões de pessoas, ele faz isso de forma completamente inconsequente. Vamos lá, Anderson Torres, o cara que nunca cometeu nenhum crime na vida, que lutava pela justiça, que prendeu um monte de vagabundo, agora é ele o cara errado? É ele o criminoso? É ele o bandidão? Vocês acham que todo mundo vai comprar isso? O que acontece no Brasil é uma espiral do silêncio. As pessoas, que são a maioria, estão achando que são a minoria. que Estão com medo de falarem, estão com medo de agir, estão com medo de protestarem. Por quê? Do outro lado tem um cão feroz, banindo todo mundo no grupo de WhatsApp, com a única esperança, meter medo em todo mundo. E aí eu falo para você, Alexandre de Moraes, quem aqui tem medo de prisão? A única prisão que existe é que está na sua mente, Alexandre de Moraes. Eu falo isso porque não tem maior prisão do que o próprio Brasil. Não tem maior prisão do que você não ter liberdade. De que você não ter medo de se expressar. Quais são as diretrizes? O que pode dizer? A única coisa que pode dizer é bom dia, Alexandre de Moraes. Os intelectuais que fomentaram os golpes. Tem um monte de gente aí que é realmente revolucionária. Que são o que o próprio Bolsonaro chamou uma vez, direita burra. E essa direita burra está dando murro em ponta de faca que é o Alexandre de Moraes. E as consequências nós veremos. Mas mesmo assim, não tem como parar a liberdade de expressão. A partir do momento que uma pessoa está pensando, ela vai dizer o que pensa. E vai ser assim para o resto da humanidade. Muito mais na era da internet. Qual controle esse cara espera ter? Esse cara que não faz ideia de como o Twitter funciona, o Alexandre de Moraes, acha que o gabinete do ódio existe porque falaram mal da Miriam Leitão no Twitter. É louco, completamente fora da realidade. Mas na caixinha dele, na cabecinha dele, ele é o grande supremo é o cara que tá certão é o cara que deu lição em todo mundo então continue fazendo o que você faz Alexandre de Moraes porque você não percebe que você está só amassando pão que você tá só fazendo as coisas crescerem e podem ter certeza a direita não cabe não acaba aqui hoje nós temos a oportunidade de mostrar para todo mundo o que que é a esquerda fora do papel fora das ideias ah, eles não iam perseguir ninguém, né? O Lula ia ser democrático, ia lutar pela pacificação. tá? aí o resultado na cara de todo mundo. E aí, a pergunta que eu faço aqui para vocês é a seguinte. Se a eleição fosse hoje, será que Bolsonaro teria mais ou menos voto? E acabou de começar o ano. Não estamos falando de passar quatro anos de Lula, não. Eu não acho que a população vai aguentar tanto tempo assim com tanta palhaçada. Então, o que, que o Anderson Torres fez de crime? Ah, em algum momento ele foi bolsonarista. E é esse que eles tanto estão perseguindo, eles estão usando essas palavras o tempo todo, associando bolsonarismo a qualquer coisa, ao nazismo, sendo que são eles que estão copiando exatamente as mesmas técnicas de Hitler. Mas aqui não. Não na era da informação. Vocês não vão enganar todo mundo, certo? Muito obrigado aí pela sua ajuda, pelo seu apoio. Passamos das 350 rifas compradas. Tamo junto. Muito obrigado. Me dê sua opinião aí nos comentários. Tchau, tchau.